Nossa, que demora pra começar, pelo menos, oh, pelo menos, oh, aqui eu carregou pelo menos, essa, porque, muta, muta. Por quê? muta porra, por que, por que, por que, por que, não, quatro lanternas forte quatro, mano, eu botei todos, olha, olha isso, olha o tanto de coisas, meu olha Deus do céu, olha o cruz, o cruz, mano, tem tudo de tudo, tem ah, de é, tudo, pera, pera, Fe... conseguiu fazer, Oh, os que tem é Oni, Yurei, Demônio, ah, Assombração, um Revenant, Mari, Jim, Mare, né? jin Banshee, Poltergeist, Espectro, Wraith, Espírito Esses são Você conseguiu achar? Espírito, Poltergeist, Banshee, Revenant, Demônio, Yurei, ou Wraith, uh, Espectro, Espe... jin mer Assombração ou Oni? Aí vocês votam. Qual que vocês acham que vai ser? S. S. Oi, fala. vai falar. S. Calma aí, rapidão. Acho que vai ser cu. <risos> <risos> Ó, lembrando que demônio tá no de cima. Demônio tá no 1. Um. Demônio, se você acha que é demônio, tá no 1. Um. Mas agora que no 2 tem S como Q, o 2 tá ganhando. Tá rolando votação, gente. Votem aí. Botem não, né? Apostem. Apostem seus coisinhos. É. Mas demônio tá no 1, mano. Aí dá pra ver uh, quem votou mais em cada mano, um. Nossa, no olho, tem gente tá que assistindo. colocou 60 mil coisinhos. Ih, tem gente que colocou 70 mil! Tem gente que colocou 83 mil coisinhos! Caralho, mano! Eu não vou falar o nome do pessoal, mas tem gente, a pessoa sabe, que colocou 83 mil coisinhos. Tem, de mil coisinhos. Alguém acabou de colocar 145 mil coisinhos. Alguém acabou de colocar 145 mil coisinhos. 250 mil. Alguém acabou de colocar 250 mil. E é isso. No 1, um, tem alguém que colocou 250 mil. Ok? É isso voltei, Fala aí. Você colocou o dedo no olho de todo mundo? Eu sei que vocês conseguem ver o nome, mas eu não vou falar. Esse que é o negócio. Vocês que vejam, eu não vou falar, não. Porque é muito coisinho, mano. Vocês que vejam... Fala aí, é, fala aí. oi. Você colocou o dedo no, o que no olho? Que nome? que nome? Não, é que é, tem votação aqui. É... Já, já rolou a aposta. E alguém colocou 250 mil coisinhos. Então... Eita. É. Como é que, é que você faz? O você Faz é... uma igual no meu? Eu quero fazer uma igual. Ó, se você abrir aqui a, a votação, dá pra você ver. É, o 1 um tem metade do, do, dos fantasmas e o 2 tem outra metade. Então, o pessoal consegue votar em qual, qual que você acha que vai ser, um Deixa. ou dois? Vê aí Pera Pode ver, pode ver Mas vai ter que pagar, infelizmente, né mano? Uh, exclamação manual, no manual tem como funciona as, as, as, as postas, apostas Manual incrível, feito aí, foda, manual felps Manual do chat incrível se você tiver algum amigo que não assiste lives e não sabe direito Mano, como funciona, manda esse, manda esse manual pra pessoa que a pessoa já pelo menos sabe um básico. Manuel. É a pessoa sabe o básico aí pra, pra, pra participar do chat. É bom, é bom, briefing. é bom. Ok. É, o fantasma que estamos lidando, né, pecazão, é isso aí. Uh, testemunhar um evento paranormal, ou seja, tem que aparecer na nossa frente, alguma coisa assim. Tem que fazer o sal, salzinho que você ama tanto. Uh, um crucifixo. Crucifixo, crucifixo. E a, o nome é Lisa Robinson. E a gente não sabe se o fantasma responde sozinho ou em grupo. É isso, pecazão. Eu, eu adorei, eu não sei. Eu adorei isso. Eu gostei também, sabe. eu gostei. Vamos lá, vamos lá. Eu, vou pegar a chave, né, eu mano? peguei, eu peguei. Ah, que droga. Eu não tô bebendo, senão você Mano, eu aqui. tô... não, eu tô bebendo sim. Já, já, tá, já tá frio, agora a casa inteira é fria. Não dá pra saber exatamente onde tá. Caralho, a casa inteira tá fria. Ah, abriu aqui, abriu o porta, Abriu aqui, aqui embaixo. Dois. Eu acho que é nesse banheirinho. Eu acho que é nesse banheirinho. É aqui, eu é aqui? É nesse banheirinho aqui, Felps. Pelo menos eu acho que é, Nossa, porque... É porque é. ele realmente abriu a porta, eu vi abrindo a portinha. Eu não sei se é aqui fora também. Pode ser meio em volta aqui Vai aqui, como sempre Vai ser aqui, ó Sempre é aqui Não, não, mas não é não, não é não que é é, tá um Tenta arrumar ele De nada Eu ajudei aí você Um, um grau É aqui dentro pra caralho, mano Um grau, um grau Celsius Mil grau Um grau Mil, vai falar crime Para, para Não quero Não, não fala Meio, crime. meio, meio grau Meio grau Ah, já assinou aqui, não ó Fez a assin... é, assinatura É, a assinatura Meio grau Vai tentar tá descendo Ih, caralho, já fez coisa. Calma, menos um. É, pronto, é frio, é frio. É frio, é frio. É frio. É frio. É frio. Não, é frio e escreveu, calma lá. Frio escreveu. frio escreveu? Frio escreveu pode ser o quê, hein, picazão? Eu gosto, é. eu vou enfiar um shopping no cu. Isso aí. Mano, minha FPS tá um 32, mano. Tá, veio Spirit Box. A Spirit Box ou. Uh, orb. Mas tenta, tenta ver nas configurações, não dá pra ver no meio do jogo? Deixa eu ver. Não, só dá pra ver em volume. Puta, que merda, mano, que merda. É esse mapa, né, pelo Tudo visto. O que você acha? Dá é, é o Spirit Box. EMF não é? Eu tô com pips. Não, mas não precisa do, do EMF. Cadê o Spirit Box? Em Simão. Vamos tentar ir rapidão, então, pra acabar o, o lag. <risos> Ih, é. fechou. Fechou, fechou, tá mano. Fulaninho, me responda uma pergunta. Vai indo, vai, Você vai indo. Você ficaria um carro por um carro? Ah, não. Ah, não. Eu sempre quis participar... Ô, oh, eu sempre quis participar desse programa. Você trocaria um é Yurei de ou demônio? Fumo, Yurei é ou demônio? Em Ih, mexeu no livro, mexeu no livro, você, eu vi chutando o livro. Um vai perguntando. Boca de fumo? Vai perguntando. <risos> vai <risos> perguntando. Você... Ih, é, é demônio, que caralho, que é queria, demônio. Que queria, eu... é, vamos tirar a foto é. dele, Beleza, vamos, vamos, só vamos colocar aqui. Demônio, mano Mas calma O Gostou? rolê, o rolê é. a, a, a votação Só é depois que termina o negócio mesmo Pra ter certeza, vai que a gente Vai que a gente errou Vai que a gente errou, entendeu? Tem que esperar, tem que esperar por... Tem que esperar a gente sair, o que que é? O que falta Gostou? aqui? Falta Crucifixo, sal e evento, tá? Você leva o sal, leva o crucifixo eu, eu... Só porque o meu é mais difícil Não, é só tacar lá Caralho, tava aqui! Luluzinho. Tava ali o do cara. lado, mano. Ou foi eu ficando louco? Tava e na, es... tava na louco, escada, mano. tava na escada, tava na escada. Fez... <risos> pega Enchei mais sal. sal é, sim. pega mais sal, pega mais sal. Tem mais crucifixo? Eu vou encher de sal. Tem, eu acho. pegar mais, mano. Gostou, Felps? Ih, já fez outro ali, ó. Já fez outro. Ah, o evento, okay. para... evento paranormal e sal. Falta o crucifixo só. Eu, pego eu, vou lá, eu vou lá, eu vou lá, vou lá. Cheio uma... de sal. Beleza. Eu vou buscar, eu vou só pra brincar. Os, ah, é. Troca o Yurei por outro, do, do de baixo. Do outro, da, da votação. Acho que é uma boa. Os parecidos, né? Porque Yurei e Demônio são bem parecidinhos. A gente eu vai, a gente vai arrumando, né? a gente vai arrumando. A gente vai dando uma, uma arrumadinha. É só trocar um pelo outro, assim. O caderno sendo escrito na minha frente, se liga. O quê? O caderno sendo escrito na minha frente, se liga. O que você tá falando? Não vai ser, mano. Será que escreve dois? É Vamos ver. Foi você que abriu... Felps! Foi você que fez a bota? Não. Felps, foi ele, ela. Isso. <risos> isso. <risos> Ih, moleque! Que que é isso, moleque! Que que é isso, caralho! Tá louco! Felps. Tá, louco, tá maluco. Medo, medo, medo. Para. Eu vou ficar com Deus, mano. Eu acho que já foi o crucifixo, velho. Porque nesse meio termo aí. Então vamos lá. Vamos lá, eu acho cabeça, que já foi. Mano. mano, vamos ficar muito com Deus, mano. Se tirar... Pega uma câmera também. Foi, foi, foi, foi, foi. Foi tudo. Tá, uma câmera. Vou pegar, vou pegar. Vamos, vamos tirar a foto desse toma porra, pílula, mano. Toma a pila, toma a pila, toma a pila. toma tudo, né? Que nem que você faz. Pronto, tomei tudo. Deixa eu virar um, um gole. Me ajuda, me ajuda. Por que você fechou? Ah, eu precisava por que você, precisava... você ia acreditar que tinha. Tinha que Mas foi muito rápido por acreditar. Ó, você assinou aqui, Oi, mano. Eu não escrevi tirar a foto, Felps, de mim. Felps, a gente vai ficar muito com medo. Medo, medo, vai se fuder. Medo, medo, vai se fuder. Medo, medo, medo, medo vai medo. se fuder. É. o nome do indivíduo. É... Adamastor Roberto. Ei, adulto, fale comigo agora! Mano, neném adulto é muito bom, né? <risos> neném adulto. Chelps, parece que eu. Será que é sozinho, meu mano? Que eu não sou mais eu. Ops! Chelps, parece que. Parece que não sou mais eu. É. Parece que não sou mais eu aqui. Como assim? Sou eu andando. Não é não. Claro que... Ah, vai se fuder seu merda. Lisa Hamberton. É esse nome? Não, eu chutei um. Eu acho que é Lisa alguma coisa. Deixa eu ver. Eu vou ver, vou ver. Eu vou ficar com Deus, mano. Ah, que bom, né? É Lisa Robinson, foi perto Foi perto, Robinson, Robinson Lisa Robinson Foi perto, foi perto Lisa Robinson, apareça, Lisa Robinson Apague a luz, Lisa Robinson Vai ficar caro Lisa Robinson Lisa Robinson do que, O que você gosta de comer, Lisa Robinson? Você gosta de Petec na, na, Alguém na, gosta de na, piscina? Na, na. Lisa Robinson, você está aqui? Eu Ou você está lá? Indo. Você está para lá de Bagdá? O <risos> que quer dizer é isso? É, tá, tá muito Ai, louco. Cara, tirei outra foto sem querer. É, Lisa Robinson, você já viajou na maionese? Na maiona? É. Lisa Robinson, então vai se fuder. Lisa Robinson apareça Lisa Robinson Lisa Robinson Lisa Robinson Lisa Lisa Robinson Ela não aparece, ela, ela é tímida Ela é tímida Eu não é tão tímida não, doeu Deu, deu um negócio aqui, pera aí Que eu tô, eu tô meio mole agora, pera aí deu, deu Minha nossa, calma aí que eu tô Fez a... em mim, deu, deu um negócio Pera mas Calma, tava aí. Onde, eu, tava, eu tava aqui, é bem aqui. ó Então é aqui que ela tá. Lisa Robinson, nossa, peraí. <risos> peraí que caiu a pressão tá aqui. Atacar. Calma, Tem aí que vezes? Achei que É então, é porque ela é bundona. Bundona essa Lisa Robinson. Bundona? Lisa Robinson bu bundo budona. Bundona. bundona Budona. Bundona. Bundona. Budona. É. Budona. Budona. Caralho, mas apareceu mesmo. Você achou ela? Não, eu vou no armário, o armário é o pé, eu vou abrir você. Mas você viu ela? Eu abri a porta, Felps. Para! Rebs. Mano, ela passou a aqui, ela, ela entrou aqui, bem. ó, ela entrou aqui. Você viu? Depois eu vi a porta abrindo. Ela entrou e saiu. Ela abre porta? Sim, você aqui tirou foto? Não, eu tirei, mas não foi. Ah. Só tem mais uma chance. E ela saiu ah, da cê... daqui, ó. É, mas você tem, tem outra te câmera. Eu vou coisa quando ela aparecer. É, então. A gente faz a mesma coisa quando ela aparecer. Lisa Robinson. Lisa Robinson. Ai, apareça. Ô, que... oh, mas cara, pega a outra cama. Oh, mas que vou porra, mano. Puta, Caralho. Eu é o P. Vai, o que você tá fazendo? Vai chamar chama medo, medo, medo. Vamos lá. Tá com medo? Vamos, vamos, vamos. Eu vou com você, Felps. Felps, você vai lá pra cama do teu pai, quando você era criança? Hã? É. Você passava pra cama dos seus pais quando você era criança? Ah, mas é claro. Eu passava, mano. Eu passei até os meus... 10 anos de idade. Eu passei até os meus 22. <risos> até os meus 25. Ah, é. falaram que nesse update eles fizeram o fantasma conseguir abrir porta. E o que te forçaria a é ficar segurando a porta? Pra ficar fechada. Ah, Nossa, tem é que ficar é segurando. Bom. Caralho. Que da hora. Olha, ela jogou coisa ali, Felps. Lisa Robinson, aparece agora então. Vai lá, vamos lá. Com ah, você! Essa. Se vira nos 30, vai lá, Lisa Robinson, vai, aparece aí. É isso aí, Lisa. Puta, que mas é tá isso. atacando Philips. tudo, Philips. né, Lisa? né? Felps. É que... Eu sei, mas eu tenho que ver ela, ah, mano. Armário, armário, armário. Ela, tá na... ela tá no banheirinho lá, eu sei, ela, tá... ela vai descer, ela vai descer. É para pra tirar a foto e fechar o armário. Ela tá lá em cima, Felps. Ela vai descer, ela vai descer, ela vai descer, ela vai descer. Se ela aparecer aqui embaixo do meu cu, Lisa Robinson, a gente tá aqui embaixo. Para <risos> Nos <risos> armários. Para! Eita porra Tá louca, porra Felps, ela abriu o meu armário Ela abriu? Mas você não ficou segurando? Ela meu armário. Você não ficou segurando? Eu falei, eu falei, você... Não, porque eu achei que a amarela não abria. Aí eu fechei e falei: você tá ficando louca? Mas tem que ficar. Opa, fala, tem que ficar... De eu, deixei, eu deixei apertado. Eu cliquei pra fechar o armário e fiquei olhando pro lado. Eu não fiz isso. Ela não. fica no chão, ela fica no chão. Você tirou a dela? E aí, mas não pegou. Oh, Ô, mas que caralho, tô. Ixi. Você Eu tô fechando, tô fechando, tô deixando clicada fechada Mano, Felps, eu acho. Mano, o, o negócio. Se liga, ó. Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar aqui. aqui. Quando tiver um ataque, você se liga, mano. O que, que acontece? Vou pegar uma câmera. Não, ela, ela sobe, né? Não. Ela sobe, subiu a escada e desceu, né? Não vi, Felps. Mas olha. Mano, eu tava ouvindo o pipipi e ele ficou louco quando ela começou a atacar. Deixa ligado, deixa ligado pra você ouvir. Eu quase acertei, eu quase acertei a foto, mas ela piscou bem na hora. Ela piscou bem na hora, mano. Qual o nome dela? Julia Roberts. É Elisa. É, lá. Não consegui, mano. Não consegui. Mano Mano, você... Acho que eu tirei, foda Tirou Tirei o caralho. Mano, foda-se. A gente já fez todas as missões, né? só não tirou foda dela. Felps, tá muito lag. Vamos, demônio, vamos embora. Meu Deus, mano. Era demônio ó. É demônio É isso, moleque Demoninho Demônio. Level 100, eba Mano